E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira, mais uma vez com você e ainda com o Giovanni aqui, se você teve a oportunidade de ver o nosso último vídeo do Bling, onde a gente falou dos principais relatórios a serem utilizados, a gente voltou com uma demanda que eu acredito que seja uma das mais importantes quando a gente fala de ter um ERP, que é ter o controle financeiro. E o Giovanni é analista de suporte aqui dentro do Bling, né? se você não, não viu a parte anterior, e ele é uma das pessoas que mais entende de relatórios hoje dentro do Bling, e a gente vai falar sobre relatórios financeiros, né, Giovani, primeiro Primeiro estudo, obrigado novamente aí pelo teu tempo. É corrido, viu, gente? Eu tô aqui, eu vi como que o negócio é é corrido. Afinal, são 30 mil clientes hoje aí dentro dentro da base do Bling, né? Então tem bastante suporte para fazer. Mas é, primeiro de tudo, bem-vindo novamente ao nosso canal. E como que, quais são os principais relatórios hoje que o pessoal usa dentro do financeiro do Bling? Então, Alexandre, bem-vindo ao Bling, no caso, né? E os relatórios, os principais relatórios hoje. Na parte financeira são o balancete, o fluxo de caixa e também os relatórios de recebimentos e pagamentos. Legal, então se você quer saber como fazer isso, o Giovanni vai dar um rápido né, overview, porque cada empresa vai ter a sua realidade, né? cada empresa tem suas contas a pagar, a receber, e mas você vai ver como que faz isso, a gente vai deixar os links dos manuais aqui embaixo e o suporte também do Blink, um dos melhores aí também está aqui para te ajudar. Beleza? Então fica com a gente e vamos para a tela. Então, pessoal, agora a gente tá na tela aqui pra falar um pouquinho, ainda com o Giovanni aqui, pô, tô tomando o tempo dele pra gente poder falar um pouquinho dos relatórios, como eu já falei, né? Na cabeça do vídeo agora para vocês, o Giovanni é analista de suporte, é um dos caras que mais entende na parte de relatório e fica fissurado nos relatórios do Bling. E ele vai falar um pouquinho hoje do relatório financeiro. Se você não tem relatório financeiro da sua empresa, toma cuidado que você está tomando decisão dentro do seu negócio sem ter os dados necessários, tanto para precificar quanto até para direcionar o seu crescimento, ou o que você pode fazer. Então, Giovanni, está contigo aí, manda bala. Oh, beleza, vamos lá então, pessoal uma breve explicação aqui agora, nem tão breve, né? Vamos detalhar um pouquinho mais aqui a parte financeira agora. Aqui nós estamos na tela de do sistema, vamos aqui no menu finanças e vamos nos relatórios. para vocês verem então a importância de ter, vamos dizer assim, um fluxo bem organizado com todos os relatórios em dia para você poder, com apenas um clique, vamos dizer assim, mandar para o seu contador, né? O relatório final, tudo que você precisa da sua parte financeira. Isso com certeza vai ajudar vocês e bastante. Então aqui a gente tem alguns relatórios muito importantes. Vamos começar aqui pelo relatório de pagamentos. O relatório de pagamentos vai te dar uma relação dos pagamentos de um terminado período. Tá? Tudo que você já fez a baixa, for, você já pagou suas contas, aqui vai estar exibido. A gente pode pegar um mês, a gente pode pegar o período e a gente vai dar apenas um comando de visualizar aqui e vai mostrar todas as informações para você. O fornecedor... Lembrando, pessoal, até para vocês saberem, que isso é uma conta teste do Bling, tá? Ninguém está expondo aqui dados de nada, é uma conta que eles usam para teste mesmo aqui. Verdade, tem bastante informação nessa conta, apenas para detalhamento para vocês. As outras opções que a gente tem, agrupar por fornecedor, por categoria, importador, sua conta ou ainda para não agrupar. A gente tem a possibilidade de você filtrar suas categorias aqui, Todas as categorias que você quiser vão apenas detalhar as categorias selecionadas. A situação da conta. Pagas, pagas com atraso ou ainda parcialmente pagas. O portador, que seria o seu caixa, destino, sua conta. E a possibilidade de filtrar por um fornecedor. Sempre lembrando que dá para imprimir o seu relatório apenas com um clique aqui no botão de imprimir. Voltando aqui para os relatórios, a gente tem agora o relatório de recebimentos. Os recebimentos também de um determinado período. Você pode escolher pelo menos como a gente fez antes, ou ainda de um determinado período. A gente pode agrupar diferentemente que agora, por cliente, também por categoria, pelo portador ou ainda não agrupar. Aqui no comando de visualizar, a gente já vai ter as opções. Nossos recebimentos estão poucos ainda. É, então, o mês tá começando, né? está começando, né? <risos> Vamos deixar assim então. Então aqui nós temos a visualização pelo cliente e o valor final. Lembrando também que temos o comando de imprimir. E esses são, são recebimentos, não que estavam no A receber, e sim que foram realmente que comprovados no com recebimento. Perfeito, já é, foram legal. dados abaixo. Legal. Então, como a gente já viu aqui, pagamentos e recebimentos, eles vão te dar uma visão breve, que a gente vai poder ter agora aqui em detalhe. Um de entradas e saídas por categorias. Aqui a gente pode agrupar pelas categorias de receita e despesa. E a gente pode colocar também o um mês ou o um período. Tendo o nosso comando de visualizar, a gente vai ter as entradas, juntamente com o gráfico. E a gente vai ter as saídas também com o gráfico. Exemplificando, também você vai conseguir imprimir o seu relatório. E tem o filtro do portador. Seria a sua conta de destino Dando a entender que já foi feito abaixo Tanto para a conta pagar quanto a conta receber Legal Voltamos aqui para os relatórios Tudo isso que a gente viu Vai direcionar Para duas questões bem importantes Uma delas é o fluxo de caixa O fluxo de caixa Ele vai pegar a data de hoje E ele vai te dar uma projeção futura De tudo que você vai ter Você vai selecionar o período que você deseja Até quando? Ah, mas é importante se alimentar, que é a data atual, a data do dia, de hoje. A gente vai selecionar também o portador, todos os portadores que a gente quiser. Tem uma, uma opção aqui para considerar o float bancário do portador. O que, que é o float? É o tempo que o banco retém o seu dinheiro antes de aplicar para você, Não. tá? E considerar pagamentos e recebimentos também. Entra nos nossos relatórios anteriores, onde já considera a baixa. Ah, certo. A gente pode deixar desativado. Quanto ativadas essas opções aqui. Legal. Clicamos o visualizar. E aqui vai mostrar a nossa projeção atual. Receitas. Onde você pode clicar um no menu mais. Para detalhar cada receita que você vai ter. Como ele faz um filtro por datas. A gente vai ter separado por semanas aqui. Legal. Tá? Todo o nosso fluxo semanal. Para finalizar na totalização dele aqui. Tá? Então, a te mostra os valores por semana. E te mostra o fluxo final que você vai ter. Bem e bom. ele está considerando como saldo ali, o teu saldo inicial da o conta, na verdade. O saldo inicial, exatamente. O saldo nesse período aqui, ele vai contabilizando pra agregando até chegar no valor final. Pessoal, isso aqui é muito legal para quem não faz fluxo de caixa, na verdade. Né? Eu vejo muita gente tomando decisão de fazer uma compra maior no fornecedor ou sem basear nisso. E se vocês olharem ali, está nítido, ó, receitas e despesas. Se a gente fosse considerar isso uma empresa, na verdade, ela está com 28 mil a mais de despesa. Do que receitas, é uma situação preocupante não é tão porque ela tem um saldo acumulado de um milhão nessa conta teste mas se você fosse olhar um fluxo de caixa que a maior parte dos vendedores vivem, que são fluxos apertados a gente teria uma situação aqui de extrema preocupação e ele conseguiria analisar por semana qual o que tem, que tipo a semana que está melhor ou pior, até para que você possa espaçar ou fazer uma compra ou se precaver e, às vezes, negociar algum título que você tenha. Então, são informações extremamente importantes e numa maneira extremamente simples de tê né Você clica e o negócio já sai. É, o Sistema assim a gente dá com poucos cliques essa possibilidade de torciabilização que tu falou, né? A gente pode até finalizar aqui, filtrando pelo mês também, até o mês. Você coloca o mês 6, mês 7, tudo que você precisar, tá? Buscando um período. E aqui nós temos um, um gráfico que mostra daí no caso a legenda das receitas, as despesas e o saldo que você vai ter naquele período selecionado. Ali o gráfico está até bem espaçado, que na verdade o saldo dessa conta teste aí é o saldo do sonho de todo mundo. Isso, né, né, foi Cê... a minha conta também. <risos> Infelizmente não, não é assim. E lembrando, tá pessoal, para sair esse relatório aqui, na parte de finanças tem ali contas a receber, contas a pagar. Isso tem que estar extremamente atualizado, senão o sistema não tem dados para poder buscar essas informações. E... né? Vamos alimentar bem essas, essas partes aí. Né? Precisa. E tem o balancete, né? Que é. é algo que o contador sempre pede ali, né? O balancete, então, no caso, todas as movimentações, né? Entradas e saídas do período que você selecionar aqui, tanto mês quanto período. Tá? Pode escolher também o portador, sua conta de destino. A gente manda visualizar aqui, então, vai te dar as receitas, as despesas e o resultado final. Basicamente, também como fluxo de caixa, mas esse mostra basicamente todas as movimentações que você teve, né? todas as contas, quando a pagar, contas a receber, que foram as que realmente ocorreram, né? as isso. que tiveram baixa, que é o que o seu contador precisa para apresentar esse balancete aí. Uh contabilmente falando, né? Perfeito. E aqui nós temos um gráfico um pouco diferente com as receitas. É. Como foi a demonstração do período que você selecionou? Ó, isso é até legal, lógico que isso é uma situação simulada, né? Mas se você analisar, você consegue ver que você tem um, um, um pico de despesas muito grandes aqui na primeira quinzena do mês, né? E depois as receitas começam. Então, talvez ter um balanceamento das suas compras para a segunda quinzena, de forma visual, já ficou claro que seria um ponto chave a ser feito dentro no negócio, então a ideia de usar esses relatórios, né Giovanni, é que realmente o cara possa fazer uma gestão né, do seu negócio tá? ninguém vai fazer isso com você, essa gestão quem tem que fazer é você então, eu acho que é legal ter os relatórios, porque eu já passei por situações de pedir... Ah, você tem um histórico aí de três meses e o Felipe, que sempre acompanha a gente, ele já virou um amigão meu, a gente tá junto em outras coisas também. Ele, cara, tem relatório de três anos. Ele me deu os dados dentro do Bling de três anos do negócio dele. Então, eu falei galera conseguiu ter uma, uma, uma clareza nas ações dele e o que fazer. Então, galera, eu acredito que o relatório financeiro, a gente falou aqui um pouquinho de contas a pagar em CB, fica aqui dentro, tá? esse preenchimento vou deixar o manual de todo o módulo financeiro aqui para que você tenha isso alimentado uh, ao mesmo tempo pra que você peça orientação aí uh, dentro do suporte se necessário e se você tiver sugestões também conforme isso for acontecendo faça sugestões Eu acredito que vocês seguiam muito por isso né Giovanni o, que o pessoal pede e vocês analisam a demanda né e isso a gente analisa todo tudo que é feito de solicitação, a gente analisa, passa por uma avaliação bem séria que é o nosso pessoal do desenvolvimento e a gente está sempre aberto para sugestões, na verdade. Show de bola, mestre. Obrigado. É. Obrigado pelo seu tempo. E você, se você não é bling, vou repetir isso sempre, então passe a ser bling. Aqui embaixo tem um cupom de desconto de 3 meses grátis para você fazer todo esse processo, todo esse controle financeiro da sua empresa, além de todas as outras milhares de funcionalidades e integrações que o meu possui. Grande abraço e até mais. Zé.